Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul Quem sabe seu corretor do Brasil, né minha gente? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo uma boa? Tudo na paz? Gente, hoje eu estou aqui no condomínio Playa Vista, esse é o condomínio Playa Vista Shangri-La, um condomínio de altíssimo luxo na beira-mar de Xangri-Lá. você que é novo por aqui, Xangri-Lá é a praia do Rio Grande do Sul, que fica localizada a 120 km da capital, Porto Alegre. Essa é a casa que eu quero te mostrar, linda, maravilhosa, terrenão de esquina. Antes de, antes de começar a mostrar aqui ela por fora, deixa eu só te comentar, ali está as dunas, tá gente, ó, até eu vou dar um zoomzinho aqui, ó. Ela está aproximadamente 300 metros da orla marítima, gente. Condomínio de altíssimo padrão, piscina térmica, academia, salão de festas, sala de jogos, piscina. Gente, tem tudo que você precisa aqui nesse condomínio. É um dos condomínios mais luxuosos e renomado aqui do nosso litoral. E essa mansão de esquina tem 459 metros de área construída, quatro dormitórios, duas suítes. Astral Praia, o projeto dela gente é maravilhoso, você não viu nada igual, gente a arquitetura dela é lindíssima, tem um toque de minimalismo, mas também tem um toque astral assim de praia, todos os ambientes se interagem, linda demais, tem um varandão aqui na frente, eu vou te mostrar depois, terreno de esquina, posição solar norte, para quem não sabe pega o sol na manhã e o diferencial dessa casa é que ela tem um terração, gente, com mais de 100 metros para você curtir o sol. Tomar banho de sol numa área privativa na sua casa é para poucos. E essa mansão maravilhosa está à venda por 5 milhões. E nesse exato momento, agora, você acaba de ganhar um desconto de 250 mil reais. 4 milhões e 750, você leva essa casa e vem curtir a virada de ano aqui em Xangri lá com sua família. Sem mais delongas, vamos conhecer esse imóvel agora? Chega aí, vem comigo gente, vamos lá! Olha só, aqui na frente, que é a entrada social da casa, a gente tem umas dormentes aqui, tá a gente, paisagismo aqui. Você vai entender porque que tem essas plantinhas nesse canto aqui, quando eu acessar lá dentro da casa, tá? Eu vou te mostrar. Uh, aliás, quero te fazer uma pergunta, você gosta de casa de esquina ou gosta de casa de meio, terreno de meio de quadra? Coloca aqui embaixo pra mim o que, que você gosta. Que eu tenho uma ideia pra fazer, tá bom? Comenta aí que você vai saber. Olha só, gente. Então, vamos conhecer a casa. Vamos adentrar na casa sua, na sua casa, aqui em shangri lá Olha que legal, gente. Olha as plantinhas, ó. Essa aqui cresceu bastante. Você sabe o nome dessa planta aqui? Eu, eu sabia. Não é que eu não... Me lembre, só me esqueci. Tô <risos> brincando, gente. ó Se você sabe, fala aqui pra gente, tá? Uh, então vamos entrar, gente. Olha só, a porta é alta, deve ter uns três metros de altura. Então, mais uma vez, seja bem-vindo e bem-vinda à sua casa aqui em Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul. Gente, olha que estar maravilhoso, gente. Bem astral de praia, parece casa americana. É tudo simples, mas é tudo integrado, sabe? Nada sofisticado, mas ao mesmo tempo tem luxo, tem glamour e é bonito, gente. Eu não consigo entender, acho que é um detalhe minimalista. Paredão lá de tijolo à vista, gente, lindo, maravilhoso. Sofazinho branco, combinando com as poltronas, da, com as cadeiras da mesa. Aqui a gente tem uma lareira, gente, deixa eu te mostrar. Uma lareira a lenha gigantesca, cara, dá pra queimar aqui quase um tronco de árvore inteiro. Olha o tamanho dela, gente, ó. Aqui é o televisor. É tudo revestimento aqui com madeira, gente. Olha que legal, ó. Madeira. Tijolo envelhecido. O piso é um porcelanato que imita o cimento queimado para dar aquele astral, assim, de praia, sabe? De minimalismo mesmo. Sofazinhos brancos, né? Aqui tem dois. Sofá havaiano. <risos> sofá havaiano, né? Olha os detalhezinhos aqui, gente. Que maravilhoso, né? Esse é o living da casa. Aqui cabe... 2, 4 pessoas mais 4, 8 Vamos botar aqui 9, 10 aqui no sofá na, na sala de estar Nós temos outra sala de estar lá em cima Eu vou te mostrar Aqui a gente tem, gente, olha que legal Esses aparadores aqui, gente, ó De madeira também, ó, envelhecida Combinando aqui com o um paredão de tijolinho. Que legal, né? Maravilhoso E olha só Os detalhes dos LEDs virados para a parede, gente, ó Eles são multifocais Vira para lá ou para cá Ficou muito top, muito legal isso aqui, gente. Maravilhoso mesmo. E eu tava vendo um detalhe, até o ventilador, gente, olha só. Vai dizer que tem um astral de praia, olha só. E aqui no Rio Grande do Sul tá começando o verão, gente. Hoje tá fazendo 26 graus, 27 graus. Tá quente, tá maravilhoso para um banho de praia, banho de piscina. E o clima tá até combinando para você vir aqui buscar a chave dessa casa. <risos> Ó, oh, aqui, gente, tem uma mesa de jantar, linda, maravilhosa, para 10 pessoas. Vamos imaginar você aqui no final de ano, comemorando com a sua família aqui, né? Que a sua empresa atingiu as metas, vocês estão todos reunidos juntos. Olha que maravilhoso isso aí, gente, né? Vocês têm saúde, estão vivos, tem que comemorar. Nem que não seja aqui nessa casa, pode ser outra, só compra comigo. <risos> Tô brincando, gente, mesmo se não compra, ó. Deus abençoe seu final de ano, seus dias, sua família, te dê saúde, de dê paz, que possa ter união nessa casa, tá bom? Desejo do meu coração, mesmo se você não comprar, tá bom? Então aqui tem uma mesa linda, maravilhosa, aqui gente, ó, já te mostro aqui, tá? Deixa eu só te comentar essa parte aqui, que eu me apaixonei por essa parte. Olha como a casa, gente, é uma casa bem de praia, então ela tem... Essa sala maravilhosa aqui, grande, totalmente integrada. A casa é de esquina lá, tem uma grama para você sentar na grama, pisar na grama de pé descalço, isso é maravilhoso. E aqui tem uma mega porta, gente, ó, que você pode abrir toda ela, tela mosqueteira. para quê? para você acessar essa varanda aqui, gente, ó, que varandinha gostosa aqui, ventinho maravilhoso que tá aqui, gente. está um calor, está um ventinho lindo aqui, tá muito topo, vontade tá de sentar aqui, tomar uma água gelada, linda, linda, linda aqui, gente, essa casa, ó. Como ela é frente norte, o sol nasce lá, ele vai se pondo assim, tá? Ele vai se pôr aqui, e aqui vai pegar o sol, então, tá resolvido o problema. Já tem duas palmeiras aqui, gente, ó, já pra barrar um pouco o sol. Olha que lindas, né, gente? Olha o gramado que lindo. Aproveitando, já que a gente tá aqui fora, aqui do lado da casa, que é a parte de trás, é a garagem pra dois carros cobertos, e mais dois aqui atrás. Gente, na verdade cabe cinco carros pequenos aqui. Nós temos, vamos lá, já que estamos aqui, nós temos um, uma área aqui atrás, gente, ó, que é anexo à área de serviço e onde tem as máquinas de gás, tem um, os motores, as coisas assim da da casa, né, gente? E é toda fechadinha, ó, para você também estender roupa, para as cuecas não ficar aparecendo para os vizinhos deixa aqui. E aqui, gente, ó, a casa também ela não é encostada no no limite, tá? Se você fecha ali E fecha ali Se você tem um pet assim Pode deixar ele tranquilo aqui Só deixa uma aguinha pra ele uh, A gente tem até um pé de couve lá Olha aquilo lá, gente Não tinha percebido isso aqui ó, Temos até um pé de couve aqui, gente Ó, Pé de couve litorânea Isso aqui é alguma coisa que eu não sei Deu? Cheirinho bom, acho que é hortelã Não sei, se você sabe o que é isso aqui Sente o cheiro aí <risos> Sente o cheiro, dá vontade? <risos> dá vontade de comprar essa casa, né? Tô brincando, vamos lá, gente, olha só uh, Então, gente, aqui ela não encosta do lado, né? Olha que legal, gente, a arquitetura da casa, ó A vista por fora Linda, né? Cara, já deu oito minutos e nem comecei a mostrar a casa Eita, esse vídeo vai longe Vamos lá com a gente, vamos lá Agora vamos entrar de volta lá na varanda Olha que legal, gente, as dormentes aqui ó, foram todas tapadas aqueles aqueles frisos que tinham aqui né pela grama né? olha que legal e agora sim nós vamos conhecer um detalhe que eu falei no começo do vídeo você vem comigo então vamos lá você está vendo o vídeo de onde aí pode dizer para mim qual cidade qual estado aliás também a gente está para fazer uma turnê fora do estado e gostaria de saber qual estado que vocês preferem que a gente vá gravar vídeos de imóveis. A gente recebeu uma oferta de gravar em São Paulo, na Riviera de São Lourenço, vocês conhece? Então, dá sugestões pra gente, quem sabe a gente tá aí gravando o seu imóvel, já pensou? Olha só, aqui tem um espaço gourmet lindo, maravilhoso, de novo, gente, ó. Madeira, tijolo aqui à vista, envelhecido. Olha que linda, gente. Aqui a gente tem uma torneira. Monocomando. Deixa eu te mostrar aqui. Ó, torneirinha Monocomando. É hoje que eu vou cantar. Ó, Se bater 20 mil views em uma semana, eu canto, hein? <risos> 20 mil likes e 20 mil views, nós vamos cantar, tá bom? E eu quero cantar com você, comprador que vai comprar essa casa aí. <risos> Ó... Aqui, gente, ó, aqui nós temos bastante armário pra você guardar bastante coisa aqui. Tem espaço para adega aqui, tem espaço para você colocar cervejeira, tá tomadinha, tá lá embaixo já. Aqui esse balcão de São Gabriel Preto, gente, embaixo da madeira. Tem bastante tomadas aqui pra você colocar, a carregar seu telefone, sua caixinha de som, fazer aquela festa com a galera. Churrasqueira aqui, gente, prontinha, linda, maravilhosa. Essa aqui, ó, tem um detalhe, gente, você coloca o espeto aqui, ó. Ela não... ela fica suspensa. E também tem outra forma de colocar outra, outra ferrinha aqui para ficar o espeto duplo normal, né? Bem bacana, né? Coloca assim, ó. Vamos ver se você vai me entender. Você coloca o espeto aqui e passa nesse buraquinho e ele fica por trás daquele lá. Que fica suspenso assim. Quem é gaúcha sabe, né? Vai entender. <risos> aqui já tem uma chapa de fogão, gente, para você também esquentar aquele... Aquele charque de carreteiro de churrasco à noite com a galera, né? Olha só, gente, exaustor, todo de alumínio, com detalhe de madeira também. Linda casa, lindo detalhe. Essa casa bem astral praia. Eu curti pra caramba essa casa aqui. Aqui é a cozinha, já vou te mostrar. Antes, vem cá. Aqui é o lavabo da casa. É um banheiro onde você vai receber as visitas. Receber não, onde você vai emprestar para as visitas, né? Ele Tem ventilação mecânica ali. E aqui, gente, é a suíte do vovô, da vovó, suíte térrea da casa. A minha direita, olha que lindo esse banheiro aqui, gente. Bem espaçoso, iluminado, cores combinando tons, pastilha. Olha que legal, um quadradinho embaixo ali, gente, de pastilha. Lindo esse banheiro. Aqui, à minha esquerda, nós temos o close para você fazer aquele look maravilhoso, gente, ó. Final de ano, aquele vestido branco. Por exemplo, esse lado da mulher e esse, esse aqui é só do homem, <risos> né? E aqui, meus caros, está a suíte do vovô, então. Uma cama de casal linda, maravilhosa, cabeceira MDF. As aberturas são de PVC, porta-janela, ventilador, gente, olha só que diferente, né? Ar-condicionado split tem aqui também. Aqui tem um espelhão lindo, maravilhoso, gente. Olha o tamanho dele, gente. Deixa a gente um pouquinho mais gordinho, assim, mas... Não dá bola, isso aí é só na televisão que aparece assim. Normalmente é mais que gordinho. <risos> olha só, aqui, gente, a porta-janela ela sai diretamente no jardim de inverno aqui, todo fechadinho, privativo, para você sentar, tomar um chimarrão, acordar de manhã, escutando os pássaros aqui com privacidade. Aqui, essa janela, gente, olha só, a porta-janela ela é de PVC, né? E... Olha só que legal isso aqui, gente. Eu fechei ela aqui, tá? E aqui tem desse detalhezinho, ó, que você pode abrir aqui. Os... para poder ventilar, gente. Você abre os frisos dela, vira assim, entra o vento e ao mesmo tempo fica privativo. Que legal, né, gente? Olha só. Bem diferente mesmo. Não tinha visto ainda aqui no Brasil isso aqui. E nem nos Estados Unidos, porque eu não fui lá ainda. <risos> ai, ai, ai, meu cara <risos> Olha só, gente, que suíte maravilhosa. Então vamos conhecer mais da casa agora? Agora eu vou te mostrar a cozinha. Você vem cá comigo, uma cozinha, ela é espaçosa. Na verdade, você vai ocupar mais esse espaço gourmet aqui direto, né? A gente vai abrir tudo aqui, as varandas, botar as mesas lá. A gurizada vai correr no pátio, o pátio é grande. Você vai ocupar mais esse aqui. Aqui é a cozinha, então, onde você vai fazer os gourmets, né? Os gourmets, olha só, duas geladeiras com um freezer em cima, lava-louça, fogão, o exaustor tá aqui. Aqui a gente tem uma bancada de fora, fora de São... de esse aqui é o cinza corumbá. Aqui, gente, é uma lixeirinha. Tá até com a sacolinha ali, já pronta. Torneira monocomando, quente e fria. Bacana aqui essa cozinha, toda ela com azulejo branco, tá gente, revestido. Aqui à minha esquerda, a área de serviço, a área de serviço também está equipada, máquina de lavar e secar. Aqui os junker água quente, aqui o acesso, que a gente foi lá fora, tá bom gente? Aqui a gente tem uma dispensa, né, ou seria um dormitório de serviço, transformar dispensa, armários. Eu não vou abrir os armários porque a casa está sendo ocupada, é particular. Aqui um banheiro auxiliar, tá gente, ó. Então só aqui embaixo a gente tem três banheiros aqui, temos esse, o lavabo e o banheiro da suíte, tá bom? E essa aqui é a parte de baixo da casa. Aqui, meu caro, a gente acessa, eu deixei até aberta a porta, a garagem, você pode chegar com carro, um dia de chuva, acessar diretamente por aqui e deixar as coisas na cozinha, entrando por lá ou entrando por aqui. E o vídeo já tá com mais de 15 minutos. <risos> Vamos lá, então, gente. Aqui tem um espaço embaixo da escada, tá, gente? Que você também pode fazer algo aqui. Uh, que o proprietário ele deixou só umas pedrinhas branquinha aqui. Mas você pode fazer com certeza algo aqui para uh, uma brinquedoteca, um home office. Dá para fazer algo com certeza. Tem muito espaço aqui. A escada, gente, ela é. Deixa eu te mostrar, ó. Ela é de concreto revestida com concreto. <risos> é uma pedra de concreto, tá gente, que é acimentada cimentada, também ela é acetinada, bem diferente. A casa tem um astral assim bem praia. Curti essa casa, gostei mesmo, cara. Vim casa astral de praia. Olha o detalhe, madeira aqui, gente, ó, de soleira. Aqui os oh, irmãs aqui também de madeira. E olha só que área mais gostosa aqui em cima, gente, que a gente chegou. Uma mesa de bilhar, não pode faltar aqui, na terra dos gaúchos, nas casas, né? <risos> Sobrou um espaço, o que, que a gente faz agora? Bota a mesa de bilhar. E agora, meu living tá sobrando aqui, eu boto aqui. Uma mesa de bilhar. <risos> é isso aí, meu caro. Até eu tentei fazer uma bolinha aqui para mostrar para vocês, mas não deu. A sorte hoje acabou. Então, eu deixei assim, depois, quando vocês vier, vai tá estar tudo montadinho aqui, tá? Olha só que área top, gente. Aqui tem um, um balcão. Você colocar o um notebook, televisor, tá ali na frente. Você pode estar tá sentado aqui. Até então, vamos fazer aqui, ó. Olha só. Baseado em fatos reais. Só não vou colocar o pé aqui em cima, porque o proprietário deve estar tá olhando. <risos> ai, ai, ai. Mas olha só, eu tô sentado aqui, que sofá maravilhoso, bem confortável, gente. E olha só, tem até uma luneta pra gente ver o mar aqui da sacada, meu cara. Quando você vier, a gente vai fazer um teste aqui. Se a gente enxergar uma baleia, você compra a casa na hora. <risos> Sabe que é raro? Mas acontece, inclusive eu coloquei aqui no canal esses dias um vídeo de uma baleia aqui, gente. É, é raro, elas passam aqui na praia, dá pra gente ver, mas é um pouco raro. Quando não tem muita onda, a gente vê melhor. E agora nós vamos entrar na primeira suíte aqui de cima, gente, ó. Olha que linda essa suíte. Uma suíte também bem, como é que eu vou dizer, bem clássica, assim, né? Uma cama estilo japonesa, não tem guarda-roupa porque tem um close aqui atrás de mim, vou te mostrar. Então tem muito espaço aqui, gente, ó. Olha só o ventilador, ó, bem diferente também, gente. E além do ventilador, nós temos também um ar condicionado. Acho que o ventilador é só para dar um charme ali, né? E aqui meu cara, a gente acessa então o closet, aqui o closet, close, closet, closet. <risos> é fechado <ou> é closet. <risos> ó. E aqui o banheiro dessa suíte, gente, ó. Legal também, né? Tem ó, aqui um mármore branco. Esqueci o nome desse mármore branco aqui. Uh, aqui, gente, vai legal o detalhe da pastilha, ó. Ela vem daqui, vai correndo lá. Tem um branquinho no meio. Tem um nicho. Coisa simples, mas bem pensada, entendeu? Aqui tem um secador de toalha para sua esposa não brigar com você. Você tomar banho, então. E já coloca aqui, ó. Não coloque em cima da cama, senão você vai apanhar a sua esposa. Então deixa ali. Aqui, meu cara, essa suíte, ela tem um piso laminado assim como as demais, tá? E ela também, como as outras duas suítes que tem... Eu vou te mostrar, ela acessa aquele terraço lá, gente. Nós temos aqui 7 por 14. Nós temos aqui mais de 100 metros de terraço, meu cara. Olha só que lindo isso aqui, gente. Vamos mandar na ponta que eu quero te mostrar. Quer ver? Vem cá comigo. Essa vista aqui você nunca vai perder. Porque aqui uma alameda, uma área verde. Você sempre vai ter essa vista para a pontezinha e para o laguinho. que tem um laguinho, tem peixe, aliás, tem peixe de verdade aqui. Eu estava aqui filmando e de repente pulou um peixe, chegou a baixar o nível da água assim. Depois ele caiu e voltou. A ah, história de pescador, né? Tô brincando, não, gente, matou tem peixe grande aí mesmo, sério mesmo. Ali então, nós estamos a 300 metros do mar. O vizinho botou uma palmeira, aquela palmeira abençoada, cresceu e tirou nossa vista para o mar. Mas a gente consegue enxergar um pedacinho do mar daqui, tá bom, gente? Uh, e aqui é um terraço lindo, maravilhoso para você tomar banho de sol. A gente tem umas plantinhas aqui, tem uns cactos do outro lado, uma espreguiçadeira. Dá para colocar um guarda-sol aqui também. Aqui a gente tem, gente, ó, eu chamo, não sei como é que você chama na sua cidade, a gente chama aqui de lounge. Um, para fazer um hip-hour, uma lareira, você pode colocar aqui, né, de noite, imagina, tem luz em toda a volta aqui, gente, ali também, aqui tem umas arandelas na parede aqui também, que deixa o clima legal demais para noite, então você pode até colocar uma mesa aqui, sentar aqui, curtir aquele ventinho fresco do mar, escutar aquele barulhinho que está bem pertinho do mar, aqui, gente, ó, você acessa... Então, o salão de festa, aqui a sala de jogos, né? Que está integrada no meio dos quartos aqui. E aqui, meu cara, ó, vem cá. É a segunda, o segundo dormitório. Esse aqui é um dormitório, duas camas de solteiro, que ele não é suíte, gente, ó. Mas também é piso laminado, muito bem planejado, pensado, ventilador. Também tem espera para ar-condicionado, esse aqui não tem o ar. E também é piso laminado, a cor dele também, bem astral, assim. De praia, né, gente? Muito bacana. E esse aqui, então, é servido por esse banheiro aqui, gente, ó. Olha que legal. Você já viu banheiro com LED assim, gente, ó? Todo banheiro. É poucos, poucas casas que eu vi. Olha só que legal, gente. Ó. Esse aqui é o banheiro, então, que serve a esse dormitório que a gente acabou de passar. E aqui tem outra suíte, ó. Quero te mostrar. Vem cá. Bem fechando aqui pro vento não bater. Uh, aqui também uma cama, fechar a porta aqui, uma cama japonesa no chão, essas camas são ideais para aquele amigo que tá bêbado sem querer cair e levanta só no outro dia, para de incomodar daí, <risos> ai ai gente, que loucura, olha só, o ventilador toda rebaixada em gesso, também acesso ao terraço, eu abri só uma porta, olha a luminosidade que já tem, se eu abrisse a outra porta janela, então entraria sol direto. Aqui dá para dormir assim, gente, ó. Quando você quer acordar, a sua esposa, seu marido, você abre as cortinas, o solzão, pega no meio aqui, gente. Mas no meio mesmo, o sol nasce ali assim, ó. Muito top isso aqui. Bacana demais. Aqui então, um close close dessa suíte. Laminado aqui também. E aqui é o banheiro, gente, ó. A cuba também, no mármore, mar, aqui o box também de vidro, tem um nicho legal e tem LED em todo o gesso aqui do banheiro, gente, olha que legal gente, essa casa eu queria mostrar para vocês, ela tá à venda, ela baixou o preço, tá com uma condição única mesmo assim, estuda a proposta gostaria muito que você nos contatasse e viesse aqui para conhecer esse imóvel, aqui embaixo na descrição tem todos os detalhes do imóvel tem o nosso telefone, nosso e-mail, nosso contato tá bom? E se você tem uma casa gente, para vender aqui Chame a gente, quem sabe ela está aparecendo no canal, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, até o final. Que Deus abençoe seus dias, sua semana. Não esqueça de deixar aquele like se gostou, de compartilhar esse vídeo, tá bom? Deus te dê saúde e sabedoria para prosperar. Até o próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau, gente.